e é prazer. É por isso que é bom. É, pra gente é sempre uma coisa super emocionante estar tá aqui com um monte de gente que bota o bloco na rua junto com a gente. Esse ano, especialmente, que a gente saiu do marketing cultural, do patrocínio, botando o bloco na rua com as nossas redes de afeto, as nossas redes de território, saindo do tamanho das nossas pernas. Campanha de financiamento, venda de camiseta, rachando o som dos ensaios e as cabrochas e a rapaziada junto com a gente. Todo mundo compareceu e a gente está saindo hoje 25 Carnaval de Escravos da Mauá. Luta e prazer! Bom, como ex Cultura, Ministra da Cultura, qual é a importância do Carnaval de Rua para a cultura caroada do Brasil? Esse ano, particularmente, eu acho que a gente está na rua. É uma prova de resistência, é uma prova de esperança. É... Hoje, fazer carnaval é revolucionário. Fazer carnaval de rua é revolucionário. Num momento tão complicado quanto a gente está vivendo. Acho que na minha geração, que vivemos a, a, a saída da ditadura, a gente está vivendo um momento golpista e de um democráticas, perda de direitos do trabalhador. Eu acho que botar o bloco na rua não é só alegria, é resistência, é esperança, é manifestação de força popular.